foram prorrogadas até dia 7 de novembro as inscrições de propostas para participar da programação científica da 75ª edição anual da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorre no ano que vem na UFPR, entre os dias 23 e 29 de julho. Podem se inscrever servidores e acadêmicos da UFPR ou das instituições parceiras do encontro. Isso inclui as Universidades Estaduais, a UTF-PR, o IFPR, entre outras. O pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade explica quais modalidades receberão inscrições. Então a gente tem três principais ativ atividades que a gente... Três modalidades de atividades que a gente pode mandar, né? Então, primeiro, que são as mesas redondas. As mesas redondas são compostas por três pesquisadores e um moderador. As conferências, né? Que são... A indicação de um palestrante, e os web minicursos. Os web minicursos é interessante que a gente pode ter, inclusive, estudantes de doutorado, de pós-doutorado, participando e oferecendo esses web minicursos que tem como público-alvo principal os estudantes de graduação. Trazer e possibilitar que no ano que vem a gente tenha na UFPR uma grande discussão sobre as ciências, que seja, sobre todas as ciências e que seja interessante é, para todos os programas de pós-graduação dessas instituições. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é a mais importante organização científica do país e o Encontro Anual marca o maior evento do ramo na América Latina. Será a primeira vez desde 1986 que a UFPR e o Estado sediam esse evento. As inscrições podem ser feitas por meio de edital presente na página da Proec.